E repetição, de uma forma, pensando na mecânica do movimento. E repetição, de uma forma, pensando na mecânica do movimento. Não somente na mecânica do movimento no sentido... pra mim é matemático, o movimento é matemático, por mais fora que existe um caminho por onde passa e sempre existe um caminho por onde passa e, e a partir dessa mecânica, daí se a repetição dessa mecânica, ele se tornar orgânico e aí começar outras coisas a acontecer tá? só pra gente entender um pouco, eu vou passar a do exercício, mas eu vou passar o primeiro inteiro não tem muito mistério tá? e <laughs>